Nesse vídeo eu vou falar sobre a chave SORRIR, estou com ela aqui na minha mão, como sempre. Aqui a chave SORRIR, uma das chaves para evolução, para ter resultado. Tanto resultado individual, quanto resultado coletivo. Eu estou aqui falando com a nossa equipe da Dental Kids de colaboradores. Por isso, é tão importante essa chave sorrir. Porque É essa equipe que está ali na linha de frente, recebendo os nossos pacientes, recebendo os nossos clientes. Tanto na recepção, quanto ali dentro da sala clínica. Auxiliando um dentista, fazendo a limpeza da clínica, esterilizando os materiais, quando nós fazemos tudo isso com um sorriso no rosto, o dia fica mais leve. Existem inúmeros benefícios de sorrir, tanto benefícios internos quanto externos. Internos, por quê? Porque nós ficamos mais felizes, mais leves, isso já é comprovado cientificamente que quem sorri mais, é mais feliz, vê a vida de uma forma mais positiva. Externamente, por quê? Porque nós gostamos de ser recebidos, de conversar com pessoas que sorriem. E o sorriso não precisa ser necessariamente escancarar os dentes sempre. Quando a nossa alma está sorrindo, os nossos olhos refletem isso. E aí basta um pequeno sorriso para a gente mostrar que está tudo bem. Que vamos resolver aquela questão. Então, externamente, nós devemos receber quem está ali no balcão de uma recepção, quem está auxiliando o dentista, quem está fazendo a limpeza da clínica, em qualquer a área em que esteja atuando, todas as áreas são importantíssimas. As pessoas devem ser recebidas com um sorriso seu no rosto. A comunicação, a conexão fica muito melhor e muito maior quando existe um sorriso. As pessoas se sentem mais acolhidas. Pensem em você. Pensem em vocês. Como gostam de ser recebidos em qualquer lugar que vão? Será que por uma pessoa séria, sisuda Ou com um sorriso no rosto? Experimentem, vamos colocar como uma tarefa. Tirar uma foto sua, coloca lá ou na frente do espelho, ou uma selfie séria. Vou ficar séria aqui. E falar séria com vocês. E... Por outro lado, fazer uma foto, ou até um videozinho, sorrindo. Então, eu vou falar sorrindo. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui a Dental Kids. Estamos muito felizes em receber você aqui novamente. É diferente de falar, bom dia, seja muito bem-vindo aqui a Dental Kids. É bem diferente, o tom de voz muda. Então, sorriam, sorriam ao telefone. A voz fica diferente, grave um áudio, então uma tarefa é tirar a foto e ver a diferença, quem é mais simpático, quem sorriu ou quem está sério? Outro, grave um áudio para uma amiga ou para vocês mesmos, sorrindo, um áudio e a mesma mensagem, contando a mesma história sério. vocês vão perceber que o tom de voz muda. Por isso é tão importante sorrir. Tem benefícios internos para o sistema imunológico, para a liberação de hormônios da felicidade. Tem inúmeros benefícios. Alivia a tensão física, fica mais relaxado. Então, benefícios individuais, faz bem para o coração. Você sorri, o fluxo do sangue aumenta no seu corpo, melhora a saúde do coração. Um sorriso pode reduzir a ansiedade e o medo, são inúmeros benefícios. Gera relações de confiança na sua casa também, claro, nós não somos só profissionais, temos a nossa vida assim, familiar, com os amigos, sorria mais em casa, sorria. Isso vai fazer toda a diferença no seu relacionamento com a sua família. Ajuda a resolver conflito. Então, na clínica, ah, tem algum problema, está acontecendo alguma questão, respira fundo, dá um sorriso, tem um paciente ali reclamando de alguma coisa, questionando algo que aconteceu, sorria. Isso vai reduzir a ansiedade, vai reduzir o estresse, ajuda a resolver conflito. Um sorriso atrai mais pessoas para perto de você você vai ser mais querido no seu meio e no meio profissional também. Você vai atrair mais a simpatia das pessoas, as pessoas vão querer mais ficar perto de você. Sorrir inspira comportamentos positivos. Quando você estiver, por exemplo, treinando alguém, está treinando alguém para uma determinada função, Sorria para ela, isso inspira comportamentos positivos. Dê uma direção ou um feedback e sorria também, isso é importante. O sorriso interno e o sorriso externo, os dois são igualmente importantes para a nossa vida. Internamente, para nós nos sentimos melhores e isso é fundamental para o resultado que você vai ter no seu dia a dia, no trabalho, em casa também. Mas vamos pensar aqui, nós estamos esse ano no movimento, hashtag eu sou o movimento, no movimento para ser, para adquirir sabedoria, evolução e resultado. Que resultado você quer para a sua vida? Eu tenho certeza que você quer um resultado positivo. E a chave sorrir é muito importante para você alcançar isso. Pode parecer muito simples, ah, doutora Carla, sorrir, mas todo mundo sabe sorrir. Não tem segredo nenhum nisso. É justamente no simples, fazendo o simples todos os dias, é que nós temos grandes resultados. É que existe a possibilidade de você ter grandes resultados. É fazendo o simples. Porém, muitas pessoas se esquecem do simples e não fazem. Então, por isso eu vou dar aqui uma tarefa para esse mês, até a próxima chave e claro, depois continuar fazendo porque os benefícios são inúmeros. É preciso colocar no dia a dia tudo que vocês aprenderem aqui nessas chaves, senão não vão virar as chaves, não vão ter resultado lá no final do ano. Esse é um programa de ano inteiro, até o final desse ano, nós vamos estar aqui uma vez por mês, num vídeo para dar essa direção para vocês, para alcançarem maiores resultados, resultados positivos na sua vida. Então, uma tarefa para esse mês até a próxima chave, uma tarefa prática e depois colocar isso no dia a dia é, anota aí, antes de dormir, sorria. Tá lá na cama, já tá de olhinho fechado, dá um sorriso e tenha pensamentos bons. Sorriso, pode ser pensamentos de algo bom que aconteceu no seu dia, ou de algo que você queira que aconteça no dia seguinte, que seja bom, ou uma lembrança boa, pense em algo bom com um sorriso no rosto, um sorriso. E ao acordar, também, assim que abrir os olhos, lembre de dar um sorriso, dê um sorriso e tenha um pensamento positivo, um pensamento de gratidão, gratidão por ter acordado, que bom, mais um dia, que bom Senhor, obrigada por mais um dia na minha vida, mais um dia em que eu tenho a oportunidade de sorrir, de ser feliz, de fazer os outros felizes, de atender bem os pacientes na clínica, de resolver os seus problemas, de ser luz, de ser sorriso para todos, para os dentistas, para todos os meus colegas de profissão na minha casa, na minha família. Então, um sorriso logo pela manhã, com um pensamento positivo junto. Isso potencializa o poder do sorriso. Portanto, a chave sorrir é fundamental para você que realmente quer estar num movimento de crescimento, que quer sair do lugar, que quer acabar com a estagnação. Sorria. Receba as pessoas na clínica sorrindo. Responda uma mensagem de WhatsApp sorrindo. Seja sorriso, seja luz, ilumine o lugar onde você está. O nosso atendimento em todas as clínicas Dental Kids é alegre. Isso faz parte de nós, do nosso DNA. Então, sorrir faz todo sentido. Inclusive, na nossa logomarca, está escrito lá, Dental Kids, e embaixo, menorzinho, sorriso em família. Ou seja, isso está na nossa missão. Gerar sorrisos, fazer as pessoas sorrirem mais. Então, faz todo sentido a chave sorrir virar na cabeça de cada um de vocês porque isso faz parte da nossa missão da missão da Dental Kids fazer sorrir e nada melhor do que nós darmos um sorriso para fazermos o outro sorrir não é mesmo experimente fazer isso sorria para alguém você vai ver que o retorno é um sorriso isso também ajuda a reduzir conflitos possíveis que possam acontecer aí na clínica.